Olá, Olá, todo mundo! mundo. Eu, eu sou a Isa. Isa. Você não é a Isa. Hoje a gente tinha um outro vídeo planejado pra gravar, mas alguns bugs do jogo aí interviram, não vou falar o que, que é, vocês já devem ter visto eu comentando em algum post por aí. Mas a gente vai fazer um vídeo mais divertido, talvez. Talvez? Com certeza. Matheus, vocês já devem conhecer ele porque ele já fez um vídeo aqui no canal a parte 2 do Stylet, então ele já é famoso aqui, já é conhecido e hoje, o que você vai fazer Matheus? eu não vou fazer nada não, você vai fazer assim, você vai escolher uma maquiagem aqui do COVID, do modo moderno, eu coloquei no moderno gente, porque sim porque esse que é no clássico? Não, pode ser no moderno. É porque eu tava jogando no clássico por causa do fim de semana, das doas negras e tudo mais. Mas agora a gente vai virar com moderno. Porque foi daí que eu fiz aquele vídeo fazendo uma maquiagem do COVID. Que eu fiz aquela maquiagem. Como é que era o nome? Jaloezy lá? Jaloezy? Sei lá. E agora eu vou fazer também uma maquiagem do COVID. Mas eu vou fazer no Matheus. Eu fiz o Matheus aqui em forma feminina. Olha pra cá, amor. Tá. Ele vai olhar pro lugar certo agora, tá? Eu fiz ele feminina. Olha aqui, ele tá de camiseta branca com umas bolinhas. E aqui tem essa daqui. E calça de botão. A calça não ficou muito boa, mas olha só. Ele tá de chinelo e meia. Não... não ia tá só, de, só de, meia. de meia. Vamos tirar o chinelo então. Ok, esse cabelo eu só coloquei pra não atrapalhar. Eu falei pra ele olhar aqui qual é a doll que tem... A cor mais parecida com a dele, porque se ele escolheu a cor errada, a gente vai ter um pouco de problema com as cores, né? Então você tem que escolher a doll que tem a sua cor mais aproximada. Não é a asiática, por mais que pareça. Essa. Tá, aí você vai aqui em maquiagem agora. E você vai ter que escolher uma maquiagem. Não escolha da caveira, que eu vou arrancar tua cabeça fora. oh esse daqui é da... Dia dos Mortos. Isso. Mas eu não sei fazer. Consegue fazer essa? Essa daí, Blue consigo. É o batom que eu tô usando agora. Que você me deu. Você gosta dessa mesmo? Sim. Blue eu vou fazer uma coisa diferente que eu não fiz no outro vídeo. Que agora a gente conta com o aplicativo Remini. E uh -huh. a gente consegue aproximar o rosto dela. Uh -huh. E ver certinho o que que é. Vou deixar ela careca, eu acho, pra não atrapalhar. Mas, na verdade, eu usei o Remini já, gente. Eu já expliquei como é que ele funciona num vídeo de The Sims Mobile. E agora a gente vai usar ele no Covid. Vocês vão ver. Cara, parece que a Dó é uma pessoa real, assim. Vamos usar esse cabelo despenteado aqui. Meu Deus, ela virou um monstro. Tudo bem. A gente tira um print. Aí a gente vem aqui no Enhance. Pega a fotinho. E daí tem que assistir um ad. Mas não tem problema, um anúncio. Caramba. Ó. <risos> Sim, e olha só que... Ai, desculpa. Olha só como tava. Nossa, agora dá pra ver exatamente... É exatamente o batom que eu tô usando agora. O diferencial dessa maquiagem uhum. é esse treco aqui escorrendo... Ah não, eles... Gente, minha vida, foi uma mentira. Eu achava que ele escorria pra baixo aqui, mas ele escorre, escorre pra cá. Sim. Vamos deixar aqui pra eu ver. O que, que a gente faz primeiro, amor? A gente passa o primer. Você lavou seu rosto? Não. Bom, vamos preparar as coisas já. A gente vai usar o primer. E eu não tenho base da cor dele, porque ele é muito mais claro que eu. Mas eu tenho... Esse negócio de corretivo aqui da Ruby Rose E eu acho que eu vou conseguir chegar no tom dele a partir daqui Vamos analisar a primeira maquiagem aqui comigo uhum. O contorno dela é bem simples É tipo base, uma bochechinha e pronto Não tem uhum. nem iluminador Iluminador aqui na pontinha do nariz, aqui na boca Esse batom que eu tô usando E os olhos bem azuis Você já se maquiou antes, Matheus? Não never Eu vou tentar ser rápida Caramba, você já tá mais bonito Achei que não era possível Gostou da massagem? Tá, vamos ver se eu acerto o seu tom de pele Corretivo, mas já é passado de base Vira yeah. Você não passou um pouco claro demais? Passei! Achei. Meu Deus, tá muito claro, amor. Eu vi no espelho. Tudo bem, a gente faz um contorno. Não, até que não tá tanto. Vai de uma <risos> tá bom, fecha o olho. Qual é a sensação? Dói, meu olho. Tá ardendo. <risos> meu Deus, amor, olha a minha cara. É que você é vermelho. Você não tá dar na testa. Calma. Né? Nem vou usando essa escovinha pra passar. Nem isso daí. É, isso aqui não mesmo. Deu não olho. me vingar. <risos> eu, eu vou fazer isso na sua cara. Ai, eu queria que você me maquiasse às vezes. Deixa o olho fechado, senão vai doer. Ai, o nariz é o pior lugar do mundo. Agora a gente vai passar na testinha. Nossa, de perto. De longe? Deve estar lindo. Não. <risos> de perto tá tá como? Quer falar? Tá feio? Tá cheio de poros. Ah, de longe deve estar de perto. Deve sim, olha ali. Tô branco. Tô... Ui, olha minha mão como é que tá. Eu tô branco. Não tá, mas tá mais bronzeado do que o normal. Não. <risos> Qual a sensação? Não sei tá gostando? Não, não sei. <risos> gostando não, mãe. Mas você que quis? Não, eu só falei pra você porque você tinha dado essa ideia um tempo atrás. Você tá arrependido da ideia agora? Não <risos> Ainda não, né? Não, mas tá é tudo bem. Quando você se ver linda, você não vai ter ficado arrependido mais. Jimmy atwood star, drumming around in your head, shivers down my spinal cord. Agora a gente vai fazer a sobrancelha dela. Sua, sua sobrancelha. Eu gosto de passar o lápis beige pra iluminar. Hum, que isso. Sombra, mas eu uso no. Vou ter que sentar agora. Eu uso na sobrancelha e a sua sobrancelha é da mesma cor que a minha. Tudo engraçado! Eu não sei como a gente vai fazer aquilo, porque você tem pouco espaço na pálpebra pra fazer. Hum, vai fazer. Ah, não fez na pálpebra? Ah, fiz aonde? Entre a sobrancelha e a pálpebra. A pálpebra? Entre a sobrancelha é pálpebra. Pálpebra, porque isso aqui é pau pálpebra móvel. Vira pra mim. Tô ligado. Não é a sobrancelha. Hum. <risos> quer rir, né? Hã? Você quer rir, né? Quero. <risos> tá. Agora a gente vai ver a parte divertida. Tem parte divertida? Ela usa um azul escuro pra fazer todo o contorno. Pronto. Tá igual? Tá. A cor não tá exatamente igual. Não tem que ser um pouquinho mais frutasso? Eu vou preencher primeiro. aí eu vou esfumar. Daí eu vou fazer as outras coisas Os outros tons, na verdade, né? Não. Eu errei no lugar certo É que tipo, essa maquiagem Ela não é muito esfumada, né O que? que você tá achando? Tá parecido? Não sei, não tô olhando né? Por quê? Eu não enxergo de longe Meu Deus, errei é sombra, né? sei. É que assim Era pra ser assim, ó que nem tá o olho dela ali. Só que não tem como fazer isso no seu formato de olho, entendeu? Ele tá assim, ó. Ele tá do jeito que tá ali. Só que eu tô subindo mais. Porque não tem como fazer isso, porque ela tem um rosto perfeito e simétrico. E é um jogo. Vamos fazer. soltando desse lado. Embaixo? Uhum. Vou fazer agora embaixo. Olha pra cima, né? Por favor. Tô olhando. Olha pra cima. Tô olhando. Pra cima? Tô olhando. Abre o olho. Eu tava olhando. Vai ficar tudo manchado embaixo de azul. Não tem o que eu fazer, vai ficar manchado. Eu tô enxergando azul. Meu olho! Ah! Ah! Entrou alguma coisa no meu olho. Tira! Não dá pra tirar. Tira! Não sei, entrou, entrou. Só pisca, pisca, pisca, pisca. O que eu tô fazendo? É só, é só. Saiu, eu vi saindo tá. Cara, sabe qual é o problema? Vai ficar tudo manchado tá embaixo. Pra de novo. Ok, agora a gente vai para as cores mais claras para os azuis mais claros. Olha ali. Na câmera? É. Tô olhando. Você acha que tá bom? Sim. Que tá parecido. Não sei o que, que falta. Eu acabei de lembrar que eu tenho um azul mais escuro aqui. Vamos usar o azul clarinho agora hum. para fazer os. Pontinhos de highlight. Nossa, eu nunca usei esse azul. É verdade. Ai, meu Deus, eu sabia que eu não Ah, deixa eu ver. Eu não tô achando igual. Mas é por causa do, do tom, mano. Não tem esses tons. Não é muito pigmentada. Ah, eu tô orgulhosa. Tá quase igual. O Photoshop você vai pegar e vai colocar. Vou o quê? Vai pegar a minha foto e Abre. vai colocar aquela. O olho dela? Vou, porque é assim que eu vou fazer no Photoshop, quando eu for editar a foto. Eu vou deixar mais escuro. Não, mas não a minha foto de agora, a minha foto de antes. Ah! Pra daí ver como que ficaria esse foto exatamente, Como se eu fosse o bonequinho. Ah, isso aqui é eu sujei tudo, eu não sei como arrumar. Até nessa vez a gente tipo, terminou, quase. O olho a gente terminou. Depois de 40 minutos. <risos> Porra, foi pouco? Porque eu sujei muito embaixo, sabe? tem que passar isso aqui pra limpar. O dedo, na maioria das vezes, é melhor que todas as coisas que você tem pra passar. E aí, você tá achando parecido até agora? Não sei. Olha aqui. Eu não sei. Elas vão dizer. as, é, pessoas. as, as pessoas. Ou eles, os inscritos. Agora a gente vai passar o batom. Uhum. Não, já, já fazer o blush agora. Vou ter que limpar meu pincelzinho. Você vai me ajudar, né? Tá. Uhum. O que você tá falando? Eu, eu vou fazer o bem vermelho. Vermelho? Mas não é rosa? Não gostou? Vai, agora continua. que a gente terminou, continua, você continua. tá arrependido. Eu, eu escolhi a maquiagem errada. Por quê? Que eu tô com vontade de matar ele agora. Depois você terminou a maquiagem, mas você não gostou dela. Não é que eu não gostei. Eu escolhi errado. Vai! Vai você acha que eu sou o quê? termina O que você tá fazendo na minha orelha? Eu não entendi até agora. É que ele bate na orelha. Iluminador. Você não fez? Não. De Deixa essa boca. É só esse de boca que você tem? Só vou passar um pouquinho pra não ficar tipo uma tristeza, né? E não tem glitter na maquiagem. Agora, por último, o batom. Agora vou ter que sentar. Ah, não! Okay. falta os cílios. Sim. Sim, você nem lembra. Eu tenho que lembrar, você que tá fazendo. E tem um delineado, ou não? Não. Talvez um pouquinho. Não tem, acho que um pouquinho. Eu acho que é o... Tem é que tá escuro. Eu acho tá que... Tá preto. Ela tem poucos cílios, tipo, não é um cílião, né? Por mesmo. que você vai colar cílios? Hein? Por que você não quer colar? Você quer colar? Não, não dá só pra passar um... Mas ela tem poucos cílios, eu tenho bastante. Ela tem que tá preto. Quer usar a máscara que você me deu agora? É máscara que você chama? Rime. Você acha que fez diferença? Não faço ideia. Fez. Para de piscar, por favor. Não sei se deu muito certo a minha estratégia. Deu. Deu? Vamos dizer que deu. Não sei se ficou aí parecido. Você quer por rímel? É... Cílios ou não? Não. Tch. Tudo bem, não é, é, é melhor mas não é minha especialidade. Tá. Tá, eu tenho que fazer assim? Ó. <risos> tá oh. que é normal. Tá gostando? de é ficar de batom? Ah, é. Na hora que você passa é estranho. Por que esse batom é estranho? Não sei desenhar a boca, amor. Fecha. A gente já começa o batom! Não, né? Precisa de mais brilho. Não sei, não. Como vendo. Eita, tá tirando o outro. Tirando o batom? Uhum. Deixa assim. Tá iluminado bastante. Tá e aí? Front. Acabou! Opa! <risos> o que? Calma! Tcharam! Terminamos! A maquiagem! Oh, depois de uma hora... Você que quis colocar cabelo. É, o cabelo demorou. Uma hora. <risos> Demorou. você acharam que ficou parecido? O que que você achou, Matheus? O que você achou que parecido com a maquiagem que a gente escolheu? Não sei, você achou? Eu achei, sabia? Eu achei que ficou bem parecido. considerando que você é um homem. E aí, o que você achou? Fala, você tem eu que falar! Eu não sei, eu não sei o que eu achei. Eu só, só, eu só tô aqui como um modelo pra você me maquiar. Você é meu namorado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam da maquiagem aqui embaixo. Se não ficou parecida por quê? Sejam carinhosos, por favor. Se ficou parecida por quê? E se não ficou parecida, mas ficou bom, o que vocês acharam no geral? Eu não tenho as cores certas. Eu vou deixar aqui uma imagem editada, tentando deixar a cor certa. E eu quero que vocês me falem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua opinião sobre essa obra de arte que eu fiz no meu namorado. Tchau! Tchau. Olá, Olá todo, todo mundo! mundo. Eu, eu sou a Isa. Isa. E eu tava olhando pro meu espelho. Eu também. Ai, tava... É, você falou o vídeo inteiro. Ah, ó, aqui, Matheus. Eu não tenho esses cílios de baixo. Vai ficar tudo... alguma coisa. Vou é, tentar. Anjar. Tá. Ai, esqueci de pegar um bagulho. Você já se maquiou alguma vez? Eu disse que não. Ai, ah, eu esqueci que eu já perguntei. Por que Eu esqueci que eu já perguntei. <risos> eu esqueci mesmo.